Agora você vai saber como é o curso e a inscrição para o curso de iniciação dessa frequência que é Energia Fria Vibracional Curadora. Quer ser um curador estrelado e da Terra? Quer entrar em contato com os Pleiadianos, maravilhosos? Quer tudo de bom para poder ajudar você, a sua família e a todos que precisarem? Você já é profissional? Você já é profissional? Você já trabalha com terapias? Venha. É o momento, o momento é chegado, Medicina Energética do Terceiro Milênio, né gente? Entre em contato, vai ser o curso, a iniciação e curso vai ser agora, nos dias 24 e 25, sábado e domingo, do mês 7 de julho. E eu conto com vocês. Tá? É só para cinco pessoas, porque nós, nós estamos respeitando uh, todo o protocolo né? Agora da, da, do vírus. Então temos que respeitar, fazer tudo bonitinho. Cinco pessoas, sábado e domingo, o dia inteiro, das 10 horas da manhã até às 19 horas. Com um preço, liga para saber se informar, você vai ver que você vai poder parcelar até em oito vezes. Não passa de um número número um na frente, tá bom? Entre em contato pelo, pelo WhatsApp 11 9 ou pelo fixo, que é o do 11 29 Estamos ao ladinho do metrô Santana, a aproximadamente 60 metros, na rua Voluntários da Pátria 2128. Te aguardo. Um beijo grande para todos, paz, luz e harmonia, gratidão.